No primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, aprovada com 379 votos a favor e apenas 131 contra, o otimismo tomou conta do mercado brasileiro nesta quarta-feira. O Ibovespa fechou em alta de 1,23% em mais um recorde histórico de fechamento, aos 105.817 pontos. Já o dólar comercial caiu 1,31%, fechando a R$ 3,759, no menor patamar desde fevereiro. O risco país também recuou e caiu mais de 5%, fechando o dia no seu menor patamar em 5 anos. Ainda no cenário interno, o foco agora está nas negociações para acelerar a passagem da reforma em segundo turno até sexta-feira. Já no exterior, nessa quinta-feira, vai ter discurso de dois membros do Banco Central norte-americano, o Fed, que poderão dar pistas sobre a esperada queda dos juros nos Estados Unidos. Lembrando que queda de juros lá fora é bom para a bolsa brasileira.